Olá, pessoal. Eu sou Rogério Belli, da área de negócios da GESPLAN. Você já ouviu falar de misleading? Misleading, basicamente, trata de uma nota explicativa que as empresas de capital aberto que contabilizam seus passivos de arrendamento pela norma CPC-0BR2 têm que divulgar junto às suas demonstrações contábeis, demonstrando a diferença entre o valor descontado dos fluxos de caixa futuro, né, nas suas parcelas, e a inflação esperada do período de vigência dos contratos. Mas por que isso? Porque a boa técnica do cálculo financeiro diz que para eu trazer um fluxo de caixa futuro descontado a uma taxa nominal, é de se esperar que esse fluxo tenha uma inflação esperada incorporada a ele. Mas o método da CPC-06R2 impede a projeção de inflação futura nos fluxos de caixas contratuais. Mas ao mesmo tempo determina uma, que uma taxa de desconto seja aplicada, gerando um conflito com a boa técnica do cálculo financeiro. E você, sua empresa tem essa obrigatoriedade? Vem para a GESPAN.